Hoje eu vou te mostrar máscaras com ação anti-aging, revigorante e clareadora, que você vai utilizar em somente 20 minutos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Não tem jeito, se você quer envelhecer com uma pele saudável, você precisa investir em produtos que ofereçam tratamento e uma recuperação da sua pele. A praticidade das máscaras faciais está conquistando mais adeptos a cada dia. Por isso hoje eu vou te mostrar as máscaras faciais de alta eficácia da Dermage. Eu ganhei esse kit que vem com três máscaras, mas se você quiser você pode adquirir cada uma separadamente. Aqui temos a colagem. Essa máscara ela é anti-age, que promete firmeza e hidratação da pele, auxilia na produção de colágeno e luminosidade da pele. Temos também a Detox, com argila vulcânica, e promete remoção das impurezas e ela tem ação calmante e refrescante. E por último, nós temos a Peel Off, que essa é clareadora com ácido glicólico e promete renovação da pele, limpeza profunda dos poros e uniformização do tom da pele. E o mais legal é que essas máscaras, elas só precisam de 20 minutos para ela poder estar agindo na sua pele. Super prático, né? Como eu estou fazendo o tratamento com dermatologista, eu escolhi essa máscara de colágeno, que é uma máscara para todos os tipos de pele. Vou fazer a aplicação e vou te contar qual foi a minha experiência e o que, que eu achei na minha pele após a aplicação. Vamos então começar a preparar essa pele, né, para receber a máscara, hora de tirar a maquiagem, então eu tô passando um removedor de maquiagem para depois vir com um lenço e e retirar bem todo e qualquer resíduo de make. A limpeza dos olhos também eu fiz com um produto específico para tirar tudo. E agora eu venho com um sabonete líquido específico para minha pele, tô fazendo a aplicação e massagem para remover o máximo possível. Depois lavei, ó, só batidinhas, tá? Nada de esfregar a toalha. A máscara é de colágeno, ela tem uma aberturazinha ao lado, né? O um sachê, e aí você... Nossa, hum, já sentiu o cheirinho. <risos> aí você já tira o produto, esse produto é um gel, assim, esverdeado. E aí eu tô colocando uma parte do produto na mão e comecei a aplicar. Essa aplicação é tá sendo bem generosa tá eu tô colocando bastante produto bem generosa mas ainda sobrou então fiz toda a aplicação agora é só esperar quanto tempo 20 minutos e depois lavar e concluir bom o sachê ele vem com 10 gramas e ele é mais do que suficiente para passar no rosto e aí eu passei e sobrou e o que, que eu fiz Passei no rosto do marido. Então, assim, os dois aproveitaram essa ação super refrescante dessa máscara. Além disso, ela tem uma corzinha assim esverdeada e um cheirinho que está assim maravilhoso na pele, na mão. Ela é muito com um cheirinho muito gostoso. Eu gostei bastante. A sensação quando você passa no rosto é que você está passando algo que começa a gelar muito. Então eu até agora tô sentindo que o meu rosto tá assim gelado, ele tá com aquela sensação assim de como se tivesse passado algo assim de hortelã, algo bem refrescante. E esse gel ele vai endurecendo, mas ele fica como um gel mais denso, só não fica com casquinha nem nada não. E o resultado é esse que você tá vendo agora. Meu rosto aqui ele tá totalmente limpo, eu sinto que ele não tem um resíduo de nada ao toque ele tá muito macio, ele tá um, um rosto, ele não tá repuxando, ele tá um rosto hidratado, eu não percebo que ele esteja trincado, ele tá bem equilibrado, mas eu acabei de lavar, eu ainda sinto o rosto geladinho, então a ação dele é uma ação muito gostosa, se você tem pele oleosa, se você tem pele seca ou até mista, como é o meu caso, Acredito que isso vai ser algo Que você não vai perceber Muito ressecamento ou muita oleosidade Porque na minha pele oleosa Ele tá totalmente equilibrado Tanto a parte que aqui é um pouco mais seca Quanto essa parte aqui Da testa e nariz Que eu tô percebendo que tá tudo igual Então olha, o mais legal é que você pode Tá aproveitando essa máscara Pra usar junto com o marido Pra usar junto com a filha Junto com a sua mãe, junto com a sua amiga Com certeza um sachê desse, dá para duas pessoas e ainda sobra, hein? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. Se gostou, não deixe de dar um gostei nesse vídeo e de se inscrever no canal. para isso, basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!